aqui ó vocês vão ver ó, que aqui tem um ponto de aqui tem uma, aqui ó é um ponto de minério agora já desceu medo então daqui para frente se for andando ela vai subindo agora por que, que ela marcou aqui porque aqui é um ponto de água se eu pedir aqui fora se eu pedir aqui para ela varione vale não dá a direção de um veio de água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 Avermelhada e aqui a mancha. Opa, tem um é. cara, que engana a gente aqui. maracacheta. Engana a gente pra caramba. Muita malacacheta, maior esse enfiado aqui nesse tanho branco aqui, ó. Vem assim, ó. Vem assim. Vem assim, ó. Desce aqui, puxar uma fora. no um cordão aqui ele ficar com calma.